Maurício Malcoca Hoje eu vou mostrar aqui um pouco aqui do rei E um pouco aqui da, das pedreiras Então aqui o rei está O rei está um pouco seco Aqui é onde ele é a correnteza dele já que ele vai descendo para baixo, ele vai descendo lá pro fundão lá. Então é um lugar muito bonito. As pedras, as pedras da beirada, ficam parecendo meteoritos, de tanto que a água vai fazendo remagrito nela. Olha essa aí, ó. Cheia de remagrito, as outras laterais, também cheia de remagrito. E aqui onde está também. As pedras também estão cheias de remagrito. Aqui todo lado você olhar, aqui é pedreira. Não, ó, é tudo pedra. Oh, as águas aqui tá baixa, porque ele passa por dois lados aqui. Então a água aqui ela fica muito baixa. E agora... Aí pro pessoal ver o que que é a natureza, né? A pedra... Água... Santada de pedra... Aí o cara guardou a... Guardou a latinha de cerveja dentro do buraco, ó. Mas não foi nós não Então aí ó pessoal vê aí como é que é aqui É um lugar muito bonito Estão fazendo esse vídeo aqui para o pessoal ter uma ideia aí da, da pedreira que é aqui Nosso amigo Edson aqui contando os lambari na beirada ali Vê quantos tem aí, depois você me fala. É. Então é um lugar que é excelente para passar um fim de semana. Só que nessa época precisa tomar cuidado com isqueiro, com fós, com beira de cigarro, para poder não, porque é muito fácil pegar fogo. Então tem que tomar muito cuidado. O pessoal que sair aí para a beira do rio não fazer fogueira Tomar cuidado com fogo Porque nessas épocas pega muito fogo fácil Então é preciso ter cuidado, é muito cuidado com a natureza Porque senão mais tarde ela cobra de nós e cobra feio Agora nós vamos ver se nós vamos filmar uns lambari ali que o nosso amigo Edson está contando isso lá Vamos ver se ele já acabou de contar Vai das peras aqui, ó. Aqui, ó, vai das peras, aqui nem peixe branco. Cadê a peneira? Vou entrar ali dentro, vou pegar ele. Olha lá os zambari lá dentro, ó. Aqui, ó. Aqui tem um peixe branco aqui, ó. Encouçou no meio das peras aqui, ó. É aqui, encostado aqui. Eu fui, fica quieto, chocolate. É, mas eu acho que não tá dando com a câmera, acho que não tá pegando, eles não. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, pediu o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar seu like deixar seu like para que o canal possa crescer eu não sei se a calma está filmando aí mas eu estou tentando filmar um zambari ali mas o bichinho está meio esperto pediu o pessoal para se inscrever no canal deixar o like para que o canal possa crescer E uma boa tarde.. uma boa tarde, Maurício Mococa.